Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedores Digital. Para quem já me acompanha e segue aqui no canal, sabe que eu sou gestor de tráfego e também infoprodutor, trabalho com marketing digital desde 2018, trabalho com marketing na internet, tudo que engloba aqui envolve empreendedores online, compartilho aqui com você no canal para te ajudar. Galera, nesse vídeo de hoje eu vim compartilhando com vocês o um mesmo vídeo, o um mesmo conteúdo que é o qual o próprio YouTube ele excluiu. Eu não sei por qual foi exatamente o motivo, tá? Mas ele só me falou que eu violei as diretrizes de política do YouTube... Então estou muito triste demais, que é um vídeo que estava aqui sendo muito performado E que estava me trazendo inscritos, estava me gerando receita, estava muitos acessos Em média de uns 7 dias consecutivos estava me gerando aqui já então de uns 600 views Esse mesmo conteúdo, beleza? Então como eu falei para vocês, estava me gerando já receita Muita gente estava buscando, estava pesquisando, estava comentando, estava gostando do conteúdo Então eu não sei por qual foi o motivo, não sei se foi o começo do vídeo, não sei se foi realmente é alguma coisa que tinha ali no vídeo tá? eu vou acreditar novamente eu vou postar novamente tá bom eu não me importo que eu perca o meu canal não me importo eu só sei que eu não vou desistir tá eu vou postar o um vídeo novamente eu vou editar esse vídeo tô compartilhando aqui com vocês aqui esse fato ok porque isso para mim é muito triste isso me dói muito tá porque eu faço aqui vídeos com amor para vocês aqui ok eu ralo bastante eu me dedico para entregar o melhor conteúdo tá bom para vocês aqui não não é um conteúdo fodástico do mundo mas é o que eu faço com amor Tá? Eu compartilho com vocês aqui minha experiência e conhecimento que eu tenho tá? em marketing e tudo que engloba aqui empreendedorismo. Tá? Eu trago para vocês aqui de forma totalmente gratuita para te ajudar, ok? Então, eu estou muito triste, estou um pouco magoado, de fato, beleza? Mas eu quero poder refazer isso aqui novamente mas eu quero poder reportar isso aqui novamente, porque Para testar, eu vou tirar a primeira parte do vídeo, eu vou colocar exatamente esse cenário aqui que eu estou gravando aqui para vocês, para a gente testar de novo novamente, tá bom? Então eu espero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, me ajuda, gente. Vamos lá, vamos lá de novo, vamos refazer essa parada acontecer, porque era um vídeo que eu fiz, cara, com muito amor, tá que é o qual tava ajudando muita gente a galera tava comentando tava compartilhando tá bom e eu tenho esse mesmo vídeo eu vou editar ele novamente eu vou ajustar ele ok vou colocar esse, esse mesmo cenário que eu tô gravando aqui eu vou postar novamente aqui no canal beleza então espero que você goste desse conteúdo aqui deixa o seu comentário o seu like me ajuda de novo para gente poder atingir o máximo pessoas possíveis ok como, como tava sendo aqui antes tá bom então cara tô muito que magoado demais muito triste porque o YouTube ele me fez isso então eu não sei se foi alguma pessoa com inveja Okay, para ser bem sincero com vocês não sei se foi alguém com inveja que é ela veio ali comentou ela denunciou o vídeo tá bom com inveja porque tem muita gente assim hoje tá bom Eu não estou julgando ninguém tá mas é, mas a maioria dos meus conteúdos dos meus anúncios sempre vem pessoas assim tá as pessoas vai lá denunciam tá o meu meu anúncio a galera vai denunciar um vídeo meu beleza então isso acontece mais gente então é, espero que vocês compartilhem esse vídeo tá bom que vocês é, me ajude novamente, vamos lá, vamos, fazer, vamos lá de novo, vamos fazer a parada acontecer, ok? Compartilhe com as pessoas, deixe seu comentário, seu like, ok? E vamos lá, novamente, parte para o conteúdo, beleza? Então, que Deus abençoe vocês, bora novamente partir para cima, para a gente soltar esse conteúdo aqui para vocês, para ajudar mais pessoas, assim, mais pessoas a acessar. E assim a gente poder, né? Conseguir também mais inscritos, como vem trazendo pra mim inscritos, tá bom? E também gerar receita, a gente poder crescer também aqui em forma, aqui potencial, aqui no canal, beleza? Então, sem é muita enrolação, então, sem é muita conversa, sem é muita enrolação, vamos embora pro conteúdo que agora, que eu vou entregar pra vocês aqui agora, na prática, aqui o passo a passo, a telinha do meu próprio celular, beleza? Então, fica com Deus, vamos partir pra cima, só embora! Então, nesse conteúdo, nesse vídeo vou te mostrar como você ver uma conta privada no Instagram. Tá, até porque tem muita gente que tá buscando por esse assunto, por esse tema. E para ajudar você, eu resolvi criar esse conteúdo de forma totalmente gratuita, ok? O primeiro passo, bem direto ao ponto, sem enrolação, sem mimizinhos. Ok bem direto ao ponto é a gente vamos usar um aplicativo que você pode estar encontrando ele na Play Store beleza eu vou pegar aqui eu vou te mostrar o aplicativo tá esse aqui é o aplicativo tá é steak steak deve ser eu não sou bom de inglês e eu não vou cortar essa parte ok eu tô aqui para mostrar para vocês a solução Ok então você pode falar da forma que você bem quiser, não tem problema, ok? Eu não sou um cara bom de inglês, eu tô aqui para ensinar para você. Eu empreendo hoje, tá? Eu tô aqui para mostrar para vocês as soluções através de ferramentas que eu posso agregar para quem tá aqui no meu canal e para quem também busca por esse conteúdo, beleza? Então você vai vir na Play Store, ok? Ó, você vai vir aqui, você vai procurar no teu celular, ok? O seu, o seu celular, não importa que seja Android, não tem problema, certo? Vamos, vamos procurar aqui, ó. Você vai, aqui, você vai vir aqui na Play Store, você vai clicar, ok? Você vai clicar aqui na abinha aqui de pesquisa nessa lupa. Ok, temos aqui, ó. Vamos clicar aqui nessa opção. Você vai rolar aqui embaixo, você vai colocar aqui esse nome aqui, ó. Você vai rolar aqui embaixo, olha, você, você vai encontrar esse nome aqui, ó. Visualizador de Conta Privada. Beleza? você vai clicar nele, Certo? Você clicando nele, você vai instalar. No meu caso, eu já instalei para facilitar e otimizar mais o tempo. E também para o vídeo não ficar longo, tá? Que esse não é o meu objetivo, certo? Você vai instalar ele, você vai aguardar o processo de instalação. E instalou, você vai clicar em abrir, certo? Ele é bem simples, ele é bem leve também. Ele não é pesado, certo? Carregando aqui. Ok, e galera, aqui você vai entrar com o teu login, tá, do teu Instagram. Você vai colocar o teu login e senha, ok? Mas já foi uma ferramenta que eu já testei, tá? Pedi para que outras pessoas também fizessem a mesma coisa, também, tá? Você pode estar tá colocando aqui o teu login e senha. Você vai marcar aqui essa opção. Ó. No caso meu aqui, ó, projeto Miguel Alves. Vou dar para você como um exemplo. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, o projeto, ó, opa, Vou colocar aqui projeto, é tá muito rápido, hein, Vou colocar aqui, ó, projeto Miguel Alves, ok, e aqui você vai colocar aqui, ó, o seu login, certo, você vai colocar o seu login, colocou o login, você marcar aqui, e marcou aqui, você vai clicar aqui, ó, em login, tá, mais right você vai clicar nesse botãozinho vermelho, ok, você vai clicar aqui, ele vai acessar de forma automática o teu Instagram, ok, você acessando o teu Instagram, você vai ter é, é, acesso, tá, todos os conceitos, todos os pontos que você queira é, descobrir, ok, de conta privada e etc, beleza, tudo no teu Instagram, certo, de forma bem tranquila, e bem profissional, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma clareza e assim que você aplicar, então volta aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário porque eu quero saber, ok, qual foi a tua experiência, o que você achou, tá, sobre a ferramenta que eu estou te mostrando aqui para te ajudar e até para você ver e ter essa experiência tá, de como você vê uma conta privada no Insta, beleza, e se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário o seu like que vai ser muito importante para a gente estar tá crescendo cada vez mais aqui no canal, beleza? E se ficou com alguma dúvida deixa aqui abaixo nos comentários que vai ser muito importante para a gente também tá melhorando cada vez mais o nosso conteúdo, tá? E o melhor de tudo só para agregar um, mais um pouco, galera, que eu mostro para vocês aqui exatamente no celular. Eu poderia muito bem gravar esse conteúdo aqui pelo meu computador, mas não. Eu quero gravar mesmo aqui na real íntegra na tela do meu próprio celular. E eu usei um celular simples também para você também ver que tá funciona, ok, no celular Android normal, ok, então você pode é, pegar qualquer celular Android, tá, que você queira ver é, contas privadas, ok, você pode fazer executar esse mesmo processo que ele vai funcionar, tá bom? Instale esse aplicativo e coloque o teu login, senha e acesse e use bem essa ferramenta, tá bom? E descubra aí, e queira usar da forma, da forma que você bem quiser, que é o principal o intuito e o meu objetivo daqui do canal e do vídeo é para te ajudar a sanar e resolver esse problema. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo.